Olá! Hoje vou-vos falar como criar um código QR com o LibreOffice Writer. Para fazermos isso, vamos ao menu Inserir Objeto Código QR. Agora vamos buscar o urdo. Poderá ser este, por exemplo. Fizemos Ctrl-V, copiamos. Agora pulamos. Ctrl-V. Fazemos aceitar e temos o nosso código QR gerado. Pronto, depois é só guardar o documento ou então exportá-lo para PDF. Obrigado pela vossa atenção.